Eu geralmente derrubo Bora lá Uiii oh, Não é nada. nada Não tem lanterna ainda Tentei acender a lanterna a Lanterna que eu não tenho Aqui não deve ter nada ainda Só mais pra frente Acho que só depois de a gente pegar o equipamento, vai liberar os colecionáveis. É porque eu não lembro, tá bom? Eu já fiz as conquistas, já fiz tudo, mas eu não lembro é exatamente a está onde eles são. Beleza. Vou pegar a mochila. Mochila! Façam os tiros valerem a pena. Oh, 20 shots count. 20 shots count. Nossa, eu errado. Colecionador. o que é colecionador como é que se coleciona a dor encontra um artefato ok qualquer um pega isso aqui para recarregar mire com r1 r2 Ah, tá. para recarregar clica r2 sem, sem mirar aí eu agora posso mirar Vamos lá. artefatos mapa da zona de quarentena de bosta mapa da zona de quarentena de boston Mano, sabe o que é legal? Eu já pesquisei né? no Google Maps e é exatamente o mesmo desenho É exatamente assim, Boston. Boston é exatamente esse desenho. Eu já pesquisei no, no Google Maps e eu achei esse lugar e, Tipo, é tudo muito certinho, tá ligado? Aqui temos o quê? Eu não consigo ler o que tá escrito ali perto da área 1, tá bom? Foi mal Quartéis Militares, área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 a ah, testa na área 4, então provavelmente é da onde a gente veio, ou onde a gente está, né? Área 4. Aí tem os túneis, que provavelmente é por onde a gente vai passar. E a patrulha é por fora dos túneis. Do Gate, gate Portão. Um, cave in é tipo. Foi, eu, não, eu não sei se Cave din é que eles cavaram. <risos> ou que foi destruído. O, o túnel foi destruído. foi derrubado, É tipo. Desmorona alguma coisa no túnel, alguma eu não, não sei qual dos dois é, mas é alguma coisa desse. Aí tem o túnel, aquele túnel ali tá arriscado, justo que tá escrito Cave team ah, Mais um quartel militar, tem dois quartéis militares para cinco áreas. Até TES mora bem, vai na área 4 que é bem do lado de um dos quartéis militares. Temos... Ah, tá, tem... Leva 15 minutos para as patrulhas tocarem, trocarem o turno. Ok. E Panfleto Militar Pedra. Fases de Infecção Fase 1 um, Corredor Não deixe que te rodeie O Cordycepsis assumiu o controle da fun das funções motórias da vítima Rápidos e ágeis Os infectados da fase 1 um costumam andar em grupos Não deixe que te rodeie Que te cercem. Fase 2 Perseguidor Escondem-se e armam emboscadas para as vítimas é, Presta atenção no que está tá à tua volta Fase 3: uh, O instalador. Aplicador em. Por exemplo, instalador. Não vem, são cegos. Uh, completamente cegos, com audição apurada. Usam a ecolocalização para encontrar suas vítimas, suas presas. Uh, fique distante: os infectados da fase 3 são conhecidos pelos seus ferozes ataques mortais. Letais. Fase 4: <risos> Asco, que em português é verme ou baiacu. É isso? Fase 4: Verme ou baiacu. O fungo cobriu o corpo inteiro. Não é que é verme ou baiacu porque eu não, estou indeciso. É porque ou chama de verme ou chama de baiacu em português. É essa questão. Ele tem os dois nomes. Os dois. Os dois. Runner, Tundelet, Stervener, Stalker, Clicker, Quincy... Ok, então é aqui não tem mais nada. Estágio de infecção, tudo certo. Colar de Spear eu tenho aqui. Esse você nunca vai ter, tio. Manoas de treino, não tem nada. Ok, agora temos a lanterninha e podemos finalmente iniciar o jogo para valer. Vou te dar uma mãozinha. Tô. Bora lá. Come Tô indo. Nossa música, mano. Não quero perder a conversa opcional que tem ali. Eu não sei se eu sei por aqui vai influenciar isso. Então primeiro eu vou fazer a conversa opcional e depois eu parto aqui. Ain't been out here in a while. It's like we're on a date. Well, I am the romantic type. Got your ways. Tem alguma coisa aqui? Eu não lembro, mano. Acho que não. Aí é, não tem não. Será que vai sair The Last of Us Remake? Ai ai. Nem vou continuar. O ladder o ladder o A o got it great bring it over tô bringando it over já vou deixa que eu bringo você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Bora lá. Ah, vamos usar as escadas. This way. Ok. Que vista da hora. Bom, continuar. Eu sei que tem um pingente devagar ali dentro. E aqui começa a exploração, de verdade. Yeee, yeah, peças importantíssimas. Nada. Acabou. Vamos pegar o pingente de que tem aqui. Colar dos Pirilampus. David Michael Vigil. É o 102. Um colar usado pelos membros da milícia Pirilampus. E qual foi a tag que eu consegui? Perilampo caído Vagalume caído Encontrar um colar dos vagalumes Bora lá Nossa, esse, esse lugar aqui é da hora burned Infection Clean up your shit Ok Tá Deixa eu vir aqui Não tem mais nada, né? Tô indo. é nossa, até voou Calma. Puros. merchandise, shipment Hold up. Onde estão eles from place was clear last coming out of something stay alert there's our o not that old better keep your ears open bora derrubar o teto you okay yeah they'm ceiling's falling apart. be careful this way Easy. <tossos> watch it, watch it. Jeez. My mask broke. No, don't leave me to turn. Please. Okay, what I do do? bastard. Oh ganhei é duas. <tossos> That's eu me ganhei duas. Não gastei, é né? Porque vai que ele vira o meu Eu tô dentro da história do jogo, tá bom? Não tô, não tô falando como se eu já soubesse que se eu deixar ele vivo ou não, não, não, não fluência em nada. Mas é isso aí. Tá, não tem nada Vamos continuar Aí okay. Aqui. Estão se divertindo Olha para a não tem nada Ai, vamos lá. Não vou matar esses dois aqui Pelo menos não se, se eu conseguir passar despercebido, né Não, me lanterna para lá Tá não esbarrei nenhum objeto Porque esbarrar em objeto nesse jogo Alerta os inimigos Ok, aqui temos vida Então talvez se eu lutar contra eles não dê tanto ruim assim Ah, de qualquer jeito, lá em cima a gente, a gente vai fazer barulho e vai alertar eles de qualquer jeito Então... Deixa eu ver se eu consigo pelo menos pegar um deles, prevenido que daí fica mais fácil Nossa, eu já tô há quase uma hora gravando, velho, nem parece Ó, o tambor aumentando Vai, vai, vai! Toma! Corre, corre, corre, corre, corre! Cadê a outra? Ai que susto! Tá aí! Bora, Tess! Toma! Deu! Deixa eu pegar a vida. Aí! Recuperi tudo! Tá, aqui eu já peguei, né? Já, recarrega. Sai da frente, teste, teste, sai da frente. Obrigado. Bora lá. E 40 minutos de vídeo. 45. Vamos lá. Tem vídeo pra caramba pra gravar ainda. Melhor que ter uma hora eu nem percebi. Daqui. Tá, vamos abrir a porta. Ok. Aqui tem a carta do irmão, não é? Ah, aqui tinha mais vida. Hum, carta para o irmão, nota para o irmão. Ah, uh, hey brother, we are so close. <risos> Olá irmão, estávamos tão perto. Estou sentado do outro lado do muro, sabendo que nunca uh, verei o interior da zona. Enquanto esperamos que o contrabandista apareça, ouvimos um grupo de soldados que se aproximava. Em pânico escondemos-nos neste edifício. Só reparamos nos esporos quando era tarde demais. Estamos todos infectados. Temos algumas horas, talvez um dia no máximo. Espero que o contrabandista ainda venha, para que possa pelo menos entregar esta nota para. entregar esta nota para você. Devia ter ter te ouvido, devia ter vindo para a zona contigo, quando pude. Agora é muito é tarde demais. Fique bem, Mark. Infected, as as it, Beleza. ganhar a lanterna. Ah, fresco eu bill o bill já foi mencionado o bill bolota Estou aqui com joel Santana Quem sabe de que, de que YouTuber é o Bill Eu Duvido que vocês conheçam. Não porque ele não era famoso, mas porque ele faz, porque ele acabou o canal faz muito tempo. No melhor, nossa, eu via para caramba, velho. Vou deixar vocês tentar descobrir nesse aqui, no outro vídeo eu falo o que é, ou eu respondo no comentário. Ah Wesley não vale, tá? Tu eu sei que sabe. I'll get it. Pega a tauba. A tábua. Here. Tá a tauba. Tábua. Okay, tábua. Me respondeu, apesar que me respondeu. Bora lá. It's a bit heavy. I think I can handle it. Alright. Bora lá, Alright. Alright. Alright. right, all right, ora, ora, ora, ora, Bora lá. ora, não tem nada. ora, eu fico explorando tudo, mano. Ok. Cheio. Wait! Make sure there aren't any soldiers around. It's clear. Come on. É a Claire? Eu vou ter que dar um tiro no no marbre para pegar o pingente do dos vagabundos. Essa? É nessa aqui mesmo Ué, mas eu, eu lembro que eu já, já dei um tiro numa árvore Já dei um tiro Já tá até que um tijolo numa árvore nessa parte Ou não foi nessa, foi em outra Provavelmente foi em outra Eu não sei se aqui tem um tijolo Ah, lá, lá na... Ali dentro tem um monte de munição, na é verdade Cadê o moleque? Tá, deixa eu ali atirar Cadê? Tá ali. não tô achando o bagulho. Foi. Acertei. Eita! Ganhei o botão errado. Alô. Colar dos pirilampos. Ben... Hã? Ben Glowick. 106. Sete balitas para a caseta. Daqui a pouco eu tenho que parar, fazer o e voltar E... Sincronizar de novo. Ok. Aqui que tem as balas. Sure we'll Já vou pegar.